Olá pessoal, nós vamos começar uma playlist muito legal. Nós vamos falar sobre regressão não linear e vamos aprender como resolver problemas né, que utilizam regressão não linear utilizando o software R. É, algo muito interessante, né, que a gente não vê muitas informações né, e alguns pacotes ou é formas de resolver esse problema, é o uso... Né, da regressão não linear em experimentos com delineamento estatístico, porque a maioria dos softwares, pacotes, as pessoas entram com os dados em nível de média, o que não é ideal, né? E nós vamos aprender ao longo dessa nossa conversa como fazer isso e várias coisas interessantes aí, várias vantagens associadas à regressão não linear, okay? Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e vai acompanhando aí que sempre, sempre a gente está postando muitos vídeos legais sobre estatística experimental. Até a próxima aula.